Londres, que cidade! a história em cada canto. E um turista para fotografá-la. Uma cidade de respeito, uma das melhores, levou 12 mil anos para ser construída e somente uma noite para derrubá-la. Qual a situação? A segurança do perímetro caiu, mas tem vários amiguinhos voadores por aí. Puta merda. Dalton, não temos tempo. Sua senhora. Entrei. que nos aguarda, Bagley. Se não tivesse se apressado, eu teria. Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Bagley. É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar do que fazer alguma coisa que peste. Vamos resolver nós mesmos. Em Londres, liberta! Isso doeu mais em você do que em mim. Vê se faz o favor de ficar quieto, Dalton. Se não atirarem em mim, eu não atiro de volta. Que tal? Tem um monte de equipamento do DedSec aqui. Qual será a intenção disso? O quê? Como conseguiram acesso a isso? Não sei, mas alguém quer fazer parecer que o DedSec esteve aqui. Merda. É melhor você ter muito cuidado, Dalton. Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá pra identificar. Deve ser essa a intenção. Está pronto para explodir. Caramba, esses recipientes. Bagley, isso é. Nitrogênio RDX, suficiente para demolir o parlamento. Consegue localizar o detonador, Bagley? Não exatamente, mas tem um dispositivo transmitindo uma cacetada de dados criptografados no andar de cima. É esse mesmo. Estou a caminho. Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas. Desgraçados vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente. Não se você acessar o detonador antes deles. Achei o detonador E sem dúvida funciona Bagley, me ajuda aqui com isso Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso Perta. Não temos chance nenhuma sem o Bagley Espera, talvez eu consiga Fui treinado para invadir sistemas no MI5 Você é cheio de surpresas Não perde tempo Beleza, Bagley, vá em frente Entrei e as bombas se armaram por conta própria Isso vai complicar as coisas Puta merda Dá pra desarmar ou não? É claro que sim, mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo Fique avisado Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton Temos companhia nos fundos Merda Dalton, a coisa tá esquentando aqui na sede Quanto tempo isso vai levar, Bagley? Depende de, de quantas, quantas vezes você me interromper interrompe com perguntas Porra estão vou tentar distraí-los. Eu sei que você está por aqui. Tudo livre por aqui. Seguindo adiante. Seu... Novidades, Wagner. Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança. Ainda estou tentando. Puta que Diz que já tá quase lá. Ultrapassei a segurança. Agora estou vasculhando terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação. Uh, uh. Uh, uh. Oh. Que maravilha! Probleminha, Dalton. Precisarei da ajuda dos seus membros corporais. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxa o fio! Se isso me explodir, eu. Bombas desarmadas. Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Pagre, seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Oh, oh. que porra é essa que eu tô vendo? Detectei um transmissor no telhado, enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarmar tudo. Sabine? Merda! Dalton, eles entraram! Vai, pro telhado! Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo, incluindo o Bagley. Eu preciso dele pro transmissor. Eu sei, mas se pegarem ele terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais. Tá, eu vou fazer a moda antiga então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine, e depois dá o um fora daí. Porra! Certo, o Bagley já era. Você tá por sua conta. Dalton, se tudo der errado... Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Boa sorte. Eles devem estar aqui Ele foi visto pela última vez ali Vai conferir Que porra é essa? Oh, acho que está aqui para salvar Londres. Acho que isso não vai acontecer. Você tá aqui para ajudar no trabalho importante. Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente. Para salvar o mundo. Sabe que muitos monteiros já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu a cura. E ela começa hoje. No dia zero. Tá na hora de um set total. Amigos.